bande guru padottam bhaktavin dosamanitam Sri Chaitanya Prabhu bande nita ananda sahoditam Sri Nanda Nanda vande bande radhika dayam Gopi jeno samayuktam binda vana Vaan chakalpotaru vashakipas indubevacha. Patitanung pabune bhavaisnavibhu namu namaha. Mukankarotivacha lang pangung lang hetagiran. Yat ki patamahangabandhi paramanandamanavan. Benda vai tu shnabhakti Pade Devi Shatubatwe Namo Namaha Narayana Namaskitan Runcha Ivanurottamam Devi Saraswati Vasum Tatu Jayo Madhira Shankirtan Ekishna Katupudeshi Gauri O Patrasho sadaanu rakto guru bhakti jukto bhakti pramodaksha ksho jagoo darun dhayam sadaa pari bhavagnam padam siva saranyam bhitaatiham panoto bal bande mahapurushute charunar vindham yad Yad-pāda-pallavana-kha-chandamani-cchatāya Vis-pura-jītakimapikapam-dūśvā-darshi purnan rāgara so, saramurti sāra sa, multi kada kita shri kishna caitanya prabunita ananda Sri Advaita Gadaad Hara Sivasadhi Gaura Vinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Rama Ajanulambita kanu kaha bhuda tu Shanker tanai kavitaro kamana hi taaksho palu priya karu karuna abutaru Hare Krishna Hare Krishna kishno Krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare nama gange sura surair vandito dipa Vukti Chamukti Chadada Sinitam Baban Rupen Sada Narana Ganga Taranga Ramani Ajata Kalabam Gauri Nirantara Vibushi Tabam Bhagam Nahara Puharam varana sipurapati bhaja bhajavi shanatham vagi lakshmir jascha bhakshashe jasya Yashya-asthede-sambhir shinga Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Rama Rama, Rama, Rama, Rama, Rama Rama Hare Hare Idam Bhagavatam Namo Janame Bhagavatoditam Sangroho Ayam Bibuti Nam Tametat Bipulikru इदं भगवतम नाम इदं इदं भगवतम नाम जन्म में भगवतोदितम जन्म में भगवतोदितम संग्रह अयम विभूति भगवती हरो नेणां Saravatnani akhila dhare bhaktir Sila Srilabhakti-siddhanta sarasvati-gushami-jardhbhapar. O paramahamsa jagat guru disse, a menor, microscópica, uma microscópica, uma microscópica, é, um microscópico desvio do processo explicado pelo Senhor e pelos devotos puros nos levam para fora do processo é, devocional. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakuparupada, Paramahamsa Jagadguru, disse que o menor desvio, um microscópico desvio do caminho apontado pelo Guru Pada Padma, pelos Vaishnavas puro pelo Guru Varga, nos leva para longe da vida devocional. Externamente você não consegue perceber isso. Você não consegue ver que você já se desviou. Você pode pensar, eu estou seguindo o meu Guru. Mas na verdade, se você não se dedica totalmente, no, uh, se rende ao processo, não alcança um grau de rendição, você automaticamente vai se desviar. O que, que significa essa. Eh, o que, que significa essa rendição? Que toda a etiqueta, todo o Siddhanta, o comportamento, o seu Siddhanta, as suas conclusões filosóficas, tudo. Se isso não for idêntico ao comportamento do Guru em tempo também, você precisa se render. Um, em tempo útil também. Maharaj disse. Alguém perguntou: é possível? Alguém perguntou para Shambhala. Se na época de Bhakti Pramod Goswami Maharaj. Alguém perguntou para Shambhava se, na época que o nosso Guru estava vivo, um irmão espiritual de Shambhava perguntou: pela ajuda de um grande Shiksha que amava meu Guru durante muito tempo, eu poderia me reconciliar? Sim, é possível. Porque o Guru é eterno. Não é que o Guru nasce e morre, não. O Guru é eternamente presente. Se você se desvia do caminho do Guru, quando o Guru está vivo e você, ele está fazendo seus passatempos, talvez naquele momento você não realize quão, quão transcendental ele é. Mas talvez pela ajuda do Shiksha Guru você realiza que meu Guru Maharaj era uma joia. Era uma joia transcendental, ele é um associado eterno do Senhor Supremo, e nesse caso, nós choramos quando eles se vão, porque fisicamente nós não podemos nos aproximar dele mais. Suponha que o Guru tenha ido embora. Nós não podemos assim, nos aproximar fisicamente dele. Mas talvez eu tenha cometido alguma parada aos pés de lótus dos Vaishnavas. É por isso que eu não realizei enquanto ele estava vivo. Então, depois disso, pela misericórdia do Shiksha Guru, se eu posso realizar que eu fiz um grande erro, e aí o que fazer? Alguém pode nos perguntar o Pada respondia. Você vai ter que procurar o desejo daquele Vaishnava. Qual era é o seu desejo? Se você não sabe qual é o desejo do Guru, então você não pode fazer Bhajana, você não pode adorá-lo, você não pode adorar Krishna. Você vai ter que procurar qual era o verdadeiro desejo desse Vaishnava, do Guru, se ele tinha algum desejo que não foi preenchido. Ele queria fazer alguns serviços. Quais? Você tem que descobrir e realizá-los. Um determinado Vaishnava na nossa mata, nosso templo, ele era um irmão espiritual de Bhakti Pramod, por diz Shandas Babaji. Ele ficava na Mat precedentemente. E por algum tempo, ele ficou ali com Bhakti por Puriguswem Maharaj. E ele queria publicar um livro. Na vida dele, ele queria publicar um livro só, um único livro. Antes, ele ajudava com a publicação. Ele ajudava, ele não editava, mas ele ajudava a fechar os livros, a costurar os fascículos. Ele estava querendo... É, publicar um, um livro chamado Kirtananjali, mas ele não tinha é, fundos para fazer isso. Então, até o último momento, antes de abandonar o corpo, ele quis fazer isso, queria publicar esse livro. E nós, depois, conseguimos é, finalmente publicar esse livro. Suponha que você tenha feito uma a parada aos pés pé de lótus de algum Vaishnava, de algum guru. E esse Vaishnava tem abandonado o corpo. Então como que você vai chegar para ele e, e, e pedir perdão? Você não pode fazer isso fisicamente. Ele se foi agora. Então, nesse caso, você tem que procurar qual era o seu desejo. Você tem que arranjar uma fotografia desse Vaishnava e prestar reverências, oferecer flores. Você tem que cantar para ele o oh, Rei Vaishnava Thakura. Você vai ter que fazer kirtana na frente dele. E você vai ter que pedir para ele, por favor me perdoe, eu cometi um erro contra você senão eu morro, você tem que chorar diante da fotografia, se lamentar e você tem que procurar seu desejo secreto, algum desejo que ele tenha tido que não esteja sido preenchido, que não tenha sido realizado, então dessa maneira, de, durante o seu canto dos santos nomes e pelo seu Vaishnava Seva, pelo serviço ao Vaishnava você pode cortar essa parada. você pode cancelar essa parada. Mas geralmente os grandes ofensores, os grandes aparados, eles não conseguem perceber. A consciência deles cai e eles não conseguem reconhecer que cometeram um erro. Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, hoje você encontra uma, um desvio mínimo com o Guru. Vamos supor que hoje você perceba, ah, é um desvio insignificante entre eu e Gurudeva. Mas esse desvio minúsculo, com o tempo ele começa a aumentar e ele vai jogar você fora do Bhajana. E é por isso, que na pregação para fazer qualquer coisa você tem que, muito cuidadosamente, observar se não existe erro nenhum na sua vida. Eu não estou inventando uma história, você pode verificar isso nos livros. Tem centenas de Harikata na internet, você pode encontrar, não só um. Se você escutar com atenção e conhecimento, você vai perceber que eles estão interessados em estabelecer, se eles estão realmente interessados em estabelecer as glórias do nosso Guru Varga, de Prabhupada Bhakti da nossa Gaudia Mata Transcendental, aí sim você vai verificar que eles são devotos puros. Quando você prega, você tem que falar sobre o que você sabia e sobre quem te contou o que você sabe. Sobre aquilo que você ficou sabendo através do Guru Varga, dos, através do Sruta Parampara, desse Parampara que escuta a verdade. Então, uh, Krishna é o Guru original. Então, o uh, Shambhava está falando do Sr. Brahma, de quatro cabeças. Ele é o nosso Adi Guru, que foi iniciado pelo próprio Krishna. Nós não podemos ignorá-lo, simplesmente porque ele está ocupado com a criação. Ele está. Ocupado com uma, um, um serviço ligado à Rajaguna. Sim, a, a paixão, a criação. Mas esse seva está ligado ao Senhor Supremo. O Senhor Brahma não pode evitar esse serviço. O Senhor Brahma fala com seus descendentes, seus netos. Eu vou falar amanhã sobre isso. Ele diz, meu filho, você pensa que é uma dor de cabeça manter o mundo, o universo material, mas esse serviço me é dado pelo Senhor Supremo. Eu não posso dizer, ah, esse serviço é muito difícil, me dá um serviço fácil. Um devoto não responde assim, isso não é um devoto. O Gurudeva não me mandou a mim para o país estrangeiro, mandou ele, quero brigar. Não, isso não são devotos que respondem assim. Quem eles não sabem, esses que competem uns com os outros não têm é, conhecimento nem de ABCD. É o desejo do Guru, o Seva, que o irmão espiritual recebe. Então nós não temos que fazer isso. Nós não podemos violar as instruções dos Gurus e dos Vaishnavas. Nós não temos esse direito. Então Brahma é o nosso Guru. Ele foi iniciado pelo Senhor Supremo. Ele recebeu o Kama Gayatri do, ba do, do Senhor Supremo. Ele recebeu o seu cordão, o Bhagavatata Vigyan, tudo ele recebeu do Senhor Supremo. Então, se alguém, muitas pessoas, não só uma pessoa só, se as pessoas, às vezes as pessoas duvidam do Senhor Brahma, eles estão ocupados em coisas materiais, não têm consciência sobre o que eles vão falar. Aqui perto existe um Acharya que está agindo como um Acharya. Hoje em dia, as pessoas não precisam da autorização uh, de para ser Acharya, uh, porque o senhor, pode, o senhor Supremo também pode autorizar alguém. Mas houve uma Assembleia de Shambhava numa determinada localidade, um Maharaj, de certa idade, me informou. Ele disse, Maharaj, Maharaj, é um motivo de um grande arrependimento para mim. que tal, tal sannyasi estava numa assembleia pública falando mal do senhor Brahma. Quando ele, queria, ele deveria entender que Brahma é o nosso adi-guru, Adi Ele faz parte do nosso Guru Varga. Ele, nós estamos na Brahma Madhua gaudiya Sampradaya. O serviço dele está ligado a Rajaguna. Ele deu para o Senhor Shiva um seva ligado a Tamaguna. E nós vamos o que? Rejeitar o Sr. Shiva? O serviço dele está ligado a Tamaguna. Ele está lidando com Tamaguna. Eu já vi isso, o Shambhaba está dizendo. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também comentou isso com ele. Bhakti Pramud Puri Goswami Maharaj contou a vida dele para Shambhava e Shambhava escreveu isso. Escreveu a Vida de Bhakti por Maharaj. Então, esse fato que está sendo narrado, aconteceu na época da Índia Britânica, da época que a Índia colonizava, era colonizada pela, pela, pela Inglaterra. Existia um grande juiz que era muito justo e impunha justiça para todos, muito retilíneo, controlado, ele cantava os santos nomes. Ele era, ah, lembra a figura de Bhakti Pramod Puri Goswami estava falando desse juiz. Mas um dia, Shambhava quis encontrar esse Vaishnava. Shambhava estava com um amigo, ele pediu permissão e entrou nesse quarto. E eu entrei nesse quarto e eu senti como se tivesse um brilho saindo do corpo dele. Os são tão poderosos que um brilho vem deles. Lembre-se de se Das Babaji Maharaj. Hoje de tarde eu preciso falar dele. Ah, na classe de ontem, Maharaj está dizendo que confundiu um nome, que ele vai corrigir na classe de hoje à tarde. São dois cursos diferentes que ele está dando. Então, Bhakti Pramod Maharaj disse: Eu vi aquele Vaishnava, e a sua forma de falar era tão pesada que eu podia realizar o poder dos Vaishnavas. Ele era tão firme. Então, Shambhava está dizendo que Krishna, às vezes, dá essas missões graves para grandes Vaishnavas. Esse juiz também punia certas pessoas. Era dever dele mandar certas pessoas presas, etc. E mesmo sendo um Vaishnava, ele não se recusava a fazer isso, porque esse era o dever dele. Então, a Rainha Vitória, era tão rigorosa, que ela chegou a punir seu próprio filho. Seu filho cometeu um erro, e ela disse, meu filho e meu súdito são a mesma coisa. Todos terão que ser punidos. Assim conta a história. Então, se regras e regulações e punições não são aplicadas pelos ministros, pelos primeiros ministros, então as pessoas se sentem fracas. As regras e regulações são só para nós. Eles fazem qualquer coisa e não são punidos? Não. A punição deve ser igual para todos. Não é? Mesmo que alguém da minha família comete um erro, não é que para a pessoa da minha família, para o meu pai, não tem punição? e para os outros tem punição, isso não é justiça. Então essa rainha, ela deu a mesma punição que ela teria dado para um súdito qualquer para o seu próprio filho, mas então no templo as pessoas falam, ah, é porque nós estamos vivendo entre os Vaishnavas, nós dizemos, ah, esse aqui é meu amigo, deixa ele levar a Harikata, mesmo que o Harikata dele não seja bom. Então, ah, não deixem tal outro Vaishnava falar, porque ele é muito rigoroso. Isso é uma coisa boa, na verdade, porque uh, aqueles que dizem a verdade absoluta não podem falar para qualquer pessoa mesmo, diz Shambhava. Então, vamos imaginar que alguém esteja com, trabalhando para a polícia com um uniforme policial. Isso não significa que ele não possa bater no, numa, num, num ladrão. É dever dele, às vezes, fazer isso. Da mesma maneira, o Senhor Supremo dá a, a responsabilidade para o Senhor Shiva de controlar Tamaguna. Ele está tomando conta de Tamaguna. Ele cuida dos bêbados, tudo. E você pensa que o Senhor Supremo também está bebendo, que ele fuma maconha. Você pensa essas tolices? As pessoas que estão em Tamaguna, eles vão dar maconha para o, oferecer para o senhor Shiva. Eles acham que o Senhor Shiva fuma maconha. Que tolice. Como que o senhor Shankara Bhagavan vai se intoxicar? Ele é um Vaishnava. Ele está interpretando o papel de um, do controlador de Tamaguna. Mas ele não faz parte de Tamaguna. É por isso que ele vai cuidar dessas pessoas. Mas isso não é isso que você vai dizer, que você pode descartá-lo. Nós não podemos descartar os Vaishnavas dependendo do seva que eles fazem. Às vezes eles estão servindo o Guru. Se você adora o Senhor Supremo, isso é muito bom, mas não insulte um semideus, isso é proibido. Você não tem direito de insultar um semideus. Você pode adorar o Senhor Krishna, claro. Mas nós nunca devemos insultar nenhum semideus. Na época do, no momento do Harikata, nós podemos falar corrigindo uh, alguns, algumas discrepâncias, mas não estamos criticando ninguém. Eu respeito as, as mulheres, as mães, eu respeito os Vaishnavas, aqueles que estão servindo o Krishna são Vaisnavas. Se os nossos, os nossos se os nossos manuscritos tivessem nos dito que nós devemos odiar Durga e Kali, por que Goranga Mahaprabhu, em seus passatempos, no seu turno sul da Índia, ele, ele sobe em Sri Sahira, numa montanha? Shri Sri Saira Lá existe uma deidade de Shiva e de Parvati Ah, não, eles estão lá vestidos, eles encontram Mahaprabhu num disfarce humano como um brahmana e a esposa Por que Goranga Mahaprabhu evita seus seus seguidores, quando ele sobe lá, <coughs> Kala Krishnadasi, Mahaprabhu não deixa ele subir na montanha, fala, você fica aqui, eu já volto. O Mahaprabhu vai sozinho em cima da montanha, da montanha de Sri Sahira. E ele encontra Sankara, ele encontra o Sr. Shiva, eles se abraçam, ele toma a prachada. Lá, cozinhada pela própria Parvati. Se os nossos manuscritos nos tivessem nos dito que nós devemos odiar Parvati Sankh, o Sr. Shiva e o Sr. Brahma, por que que Mahaprabhu se comportaria assim? Não existe essa indicação de que nós temos que criticá-los ou de rejeitá-los. Abra os Vedas. Às vezes está escrito que você vai oferecer algo para o Senhor Indra, com a concepção de que ele é o Senhor Supremo. Sim, ele também é Supremo, porque ele tem poderes supremos dados pelo Senhor Deus, mas ele não é o Supremo Deus. Ele é divino. Mas se você for ler os Vedas, às vezes você deve pensar, nossa, o Sr. Indra é o Senhor Supremo. Porque ele é descrito como divino, como sendo um, um semideus divino, um devata divino. Então como conciliar isso? Nós temos que entender que os semideuses estão todos abrigados no Senhor Supremo, que eles não têm existência sem o Senhor Supremo. Os Vedas não nos ensinam Bhagavan a dizer que Indra é um deus diferente do Senhor Supremo. Não. Que existem diferentes deuses supremos. Não, os Vedas não ensinam isso. Os Vedas ensinam que o Deus tem a forma, uma forma e um poder que vem de Krishna. Então, o Senhor Shiva vai, é, vai controlar o nível da ignorância, pois esse é um serviço que lhe foi dado por Krishna. Bhakti Pramod Pramodhpurigossam Maharaj costumava falar um verso, que eu vou repetir agora. Eu me lembro. Meu guru Maharaj costumava dizer esse verso e eu me lembro dele. Se um achara insulta o senhor Brahma, tal pessoa é um tolo. Ele não é nem um ser humano. O que dizer de um devoto? Porque é instrução. Se você adora o Senhor Supremo, você não deve adorar os semideuses. isso está explicado. Mas nós não devemos confundir esse ponto. Bhakti Pramod Prigusamara Maharaj amava muito o senhor, o senhor Shiva, e eu também disse que desde criança. Mas uma coisa é amar os Vaishnavas, outra coisa é adorar os semideuses. Hari Hari é objeto Deva of all então o Maharaj está explicando este verso. Então, ele estava dizendo que nós temos que realizar que o Senhor Shiva é um servo eterno do Senhor Supremo. E o Sr. Brahma também. Não insulte o Sr. Brahma. Não insulte o Sr. Rudra Shiva. Dessa maneira, nós vamos descobrir que o Sr. Brahma controla o nível da paixão. Mas esse é um dever que ele recebe do Senhor Shiva. Porque, do Senhor Shiva, não perdoem, do Senhor Krishna. Pois ele é um Vaishnava. E essa é a bênção do Senhor Sr. Krishna ao Senhor Brahma. Enquanto você controla a Rajaguna, você não vai perder a sua posição devocional. Você não vai ser disturbado, perturbado pela paixão, diz Krishna. Ele abençoa o Senhor Supremo. That's why, o Senhor Supremo abençoa o Grama fazendo imune the the a aguna da paixão que ele mesmo the controla. E o Supremo esta é a bênção. O Senhor Brahma recebe de Krishna. Ele diz: Você não será perturbado da sua posição devocional, mesmo controlando a guna da paixão mesmo controlando o nível de Raja Guna. É uma bênção de Krishna. Nós não temos que duvidar do senhor Brahma. Alguém uma vez disse, ah, o senhor Brahma não pode realizar Madhura raça, o nível mais elevado do serviço a Raja Krishna. Muitos sanyasis e acharyas às vezes já disseram isso. Se o Sr. Brahma não pode entender Maduras, então a gente também não pode, não né? Porque o Sr. Brahma é o nosso guru original. Como é que você pode dizer uma atualice dessa? Nós sabemos do Brahma Samhita, que o Brahma já recebeu o O que significa o Kama Gayatri? O que significa o Kama Gayatri? Você encontra isso no Brahma Samhita, está é explicado no Brahma Samhita. O Kamagraita significa que você precisa realizar o Prácrita Kamadeva, o Deus do Amor Espiritual. Então, Rāsatātua está contido nessa realização. Então, a dança de Krishna com os gopis já está contida nesse nível de conhecimento. Se Krishna é descrito, como o Deus do amor transcendental, então, nós entendemos que as golpes realizam com Krishna essa dança ao redor do divino casal. O que significa Kama Gayatri? Você pode acessar a Rasa Tattva, é para essa razão o Gayatri e o os Kama Gayatri são separados. Eu vou dar o significado do Kama Gayatri abertamente. Mas eu vou dar alguma indicação sobre esse assunto. Vou dar algumas chaves. Então, o Brahma Gayatri é uma coisa e o Kama Gayatri é outra. Ele nos é dado especialmente para o nosso parampara, Porque o Kama Gayatri lhe dá acesso o Sr. Brahma, ele pronuncia o Kama Gayatri, como é que você vai dizer que ele não tem direito de entender essa língua? Ele não expressa isso abertamente, porque ele está lidando com o Rajaguna, né, da posição dele, não é, ele não deve revelar determinados aspectos da relação dele com Krishna, mas internamente é óbvio que ele sabe de todos os níveis da adoração ao Senhor Supremo. Se nós sabemos, o Senhor Brahma, além disso, desfruta da misericórdia do Senhor Brahma. O Senhor Krishna toma a mão de Brahma na sua mão, como no Udhava Sambhada. Antes que ele leve o Udhava a Brajadama, antes que ele mande o Udhava a Brajadama, ele se senta com o Udhava, e ele segura as mãos de Rudava como um amigo. Ele toca as mãos de Rudava. Mesma coisa. O senhor Krishna, toma a mão do Brahma nas suas mãos como um amigo e dá para ele e diz a ele muitos segredos. O senhor Krishna diz. Se você se deixa estabelecer nesse Tatva então, você, em diferentes kalpas, em diferentes fases do tempo material, você vai lidar com o Rajaguna, mas não se preocupe, você não será desviado da sua devoção pura. Então nós ninguém tem o direito de insultar o Senhor Brahma. Então essa discussão vai é revelar um mistério. O Brahma é a personalidade original que recebe Bhagavatata Vigyan do próprio Krishna. O que diz este verso? Esse conhecimento é o conhecimento devocional, que me foi dado pelo Senhor Supremo. Diz Brahma Anarada Muni, Anarada Ji Maharaj. O Senhor me deu esse conhecimento pessoalmente. Diz o senhor Brahma, antes de repetir este conhecimento, para Narada Muni. Essa é a, é a coleção, é a compilação de, todos os, de todas as, as belezas, as glórias, a perfeição de todos os passatempos e do conhecimento eterno. E eu vou lhe dar isso, diz o senhor Brahma, a Narada Muni, ao meu filho. Eu vou lhe dar isso. O Senhor Supremo me deu este conhecimento em essência, porque a essência é fundamental. Se o Senhor me dá realização, eu posso ler até os quatro versos do Bhagavatam principais e entender o, o, o Bhagavatam inteiro. Então, nesses quatro versos do Bhagavatam, os 18 mil versos estão contidos. Então, funciona assim, quando Krishna nos dá a realização, a gente pode ler quatro versos do Bhagavatam e entender o Bhagavatam inteiro, porque a realização vai se abrindo, vai se ramificando, nós vamos desdobrando essa realização e você entende todo o resto do Bhagavatam. Se Krishna te abençoa com a realização, você de quatro versos entende o Bhagavatam, os dezoito mil versos do Bhagavatam, o Om também, ele contém todos os mistérios do Universo. Infinitos mistérios estão escondidos no Om. Você só vê aquele desenho do Om, mas existem infinitos mistérios ali. Então agora, nós vamos explicar isso de maneira muito clara. Então o Senhor Brahma vai falar com o Narada. Você vai precisar então propagar este conhecimento, abrir este conhecimento, desvendar mais, diz o Senhor Supremo. Não diz o Senhor Brahma Anarada, mas tome cuidado. Você tem que pregar de tal maneira. Você tem que tomar muito cuidado, meu filho, diz o Senhor Brahma Anarada. Você tem que pronunciar o harikata para que a alma condicionada alcance bhakti. Você tem que falar de um jeito. Você tem que dar um harikata de tal maneira so, yeah. que a alma, a alma condicionada, as pessoas comuns consigam avançar em bhakti. Tome cuidado. Você tem que conduzi-las a bhakti. Jata haru bhagavati nina. It is written that saravatmani akila dhari bhakti ruhavishat. Tomorrow I can explain only in details. I can remember, I cannot forget. Very important. Então amanhã eu vou explicar isso em detalhes de Chambaba. Então o verdadeiro pregador e a perfeita concepção da pregação são todas nos são dadas pelo Senhor Brahma. Então você não deve trapacear o público. Você não deve enganar as almas condicionadas, é melhor que você pare de pregar e se case e vida a sua vida. Não engane as pessoas, pelo menos isso. Não pose como um renunciante se você não for. Se você estiver como renunciante e cair, case-se e pare de pregar, diz o Senhor Brahma. É, se você tomar se você não pode voltar atrás, e se você voltar atrás, você precisa parar de pregar, é O conselho que o senhor Brahma nos dá. Então, Krishna quer que haja alguém capaz de falar o Bhagavatatva Vigyan de maneira intacta. Você não pode escrever um livro cheio das suas opiniões, Não. É estritamente proibido. Você pode escrever milhares de livros, mas você não tem o direito de se desviar do caminho que o Guru Varga aponta. Como um cão, eu estou latindo noite e dia e repetindo as mesmas coisas. E quem vai realizar esse ponto? Eu sou como um cão de rua, passo a vida latindo. Mas quem, quem realiza o que eu estou dizendo? Esse é o ponto principal. Ontem, eu estava discutindo o fato de que Udhava Maharaj vai pronunciar este verso. Um verso que contém muitos títulos, Yogeshvara. O controlador do Yoga, Yoga Vinyasa, aquele que tem todo o mistério do Yoga, E aquele que pode dar o, o poder do Yoga para alguém. Yogatmanaha, um outro título que o Krishna, aquele que tem o conhecimento do Yoga dentro do próprio coração. Porque o Senhor Supremo é o Yoga principal, é o Yoga original. Porque Ele concentra sua mente nos pés de Lotiradharana. Você pode ler a glorificação do, do Gita, o Gita Mahatmaya, está no final do Bhagavad Gita. E lá, o Senhor Supremo diz, o Gita é o meu conhecimento, o Gita é o meu tudo Com a ajuda do Bhagavad Gita, eu controlo infinitos mundos, diz o Senhor Supremo. O Gita é meu coração. O Gita é meu O meu Yoga. Pela ajuda de, do Bhagavad Gita, eu controlo infinitos mundos. Gita é meu Gita é o meu tudo em tudo. Então, nós vemos que o Senhor Supremo faz a dança da raça, que o Senhor Supremo faz seus passatempos, mas o Senhor Supremo está sempre concentrado nos pés de Lot Giradharani. Esse é o segredo, você não deve esquecer isso, o Krishna é um grande yogi. Parece que ele vai de um lugar para o outro, como Prabhupada Upada também ia de uma cidade para outra em muitos lugares, mas a sua mente estava fixa nos pés de Lothiradharana. Se Prabhupada ia para Hillerabad, se ele ia para o sul da Índia, sempre Prabhupada Bhaktisiddhanta estava em Vrindavana, né? ele não saía de Vrindavana, né? e seu segredo do Vaishnava puro, não importa onde eles estejam ele... externamente. Então, muitos Vaishnavas estão sempre em Vrindavana. Externamente nós podemos imaginar que eles estivessem nessa cidade ou na outra. Kashi, em Varanasi, ou do sul da Índia. Não, o tempo todo eles estão em Vrindavana. A mente deles está fixa em Vrindavana. Então, esses diferentes tipos de títulos que nos são dados por Uddhava. Que, que são dados por Udava so, Krishna, speaking, são exatos okay, extremamente so, apropriados inna, so, para este momento. Como eu disse ontem, Udhava diz, vamos vida. Aqueles que se sentem totalmente conectados com a matéria, as pessoas que se sentem conectadas à matéria, vamos imaginar uma pessoa que está completamente iludida por, por Maya. Dizer, não posso viver sem minha esposa, Eu não posso viver sem meus filhos, mas isso é algo falso. Nós devemos nos sentir totalmente conectados ao Senhor mas agora, Supremo. Porque o Senhor também é uma matéria, mas Ele é a matéria absoluta. Nós vamos nos sentir unificados com o nosso meio ambiente material. Ah, eu não posso viver sem isso, sem aquilo. Sem beber eu não vivo, as pessoas dizem. Essa pessoa sente uma conexão absoluta com a matéria, com as intoxicações. Temos que nos conectar com o Senhor Supremo. Isso é a atividade principal. É por isso que o vai estar dizendo. Falar sobre o desapego é fácil, se desapegar de rea realmente é muito difícil, você não quer deixar o dinheiro do banco, você não quer deixar sua esposa, deixar isso ou aquilo, é impossível deixar todas essas coisas. Se eu disser, não vá para casa, fique comigo, você vai dizer, ah, oh, Maharaj, eu preciso ir para casa. Se eu pedir para você, fique comigo, você vai dizer, não, eu preciso voltar para casa. Você tem uma atração magnética com a sua casa, com a sua, casa, a sua vida. Você não sabe, você não vê ela externamente. É uma atração invisível, um mistério. É, Chama-se Maya. Você é forçado a voltar para a sua casa, você não vai ficar aqui comigo se eu pedir. Somente quando a sua submissão alcança a perfeição, aí pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas você consegue. Caso contrário, não. E é um milagre, não tem nenhuma marra, mas você continua amarrado. Você é uma divatma pura, você é uma alma pura. O que, que está amarrando você, mas você está amarrado? em uma marra muito grande, você não consegue evitá-la. Aqueles que sentem muito apego pela matéria, para eles é impossível deixar o mundo material. Para aumentar as suas opulências materiais, eles fazem japa de diferentes mantras. Eles querem burcar Mantras especiais com os astrólogos para ficar mais ricos. Eles não entendem o que é a vida espiritual. A mente deles está contaminada com o crescimento material. Por que, que você. Se você está tentando cantar os santos nomes de Deus, por que, que você não resolveu suas economias antes, então? Por que, que você vai misturar Bhakti com métodos para ganhar dinheiro. Aqueles que não são devotos, para eles é um problema, para aqueles que são devotos puros não há problema. Mas para outras pessoas, para pessoas comuns, deixar o dinheiro, a fama, a posição social, a luxúria é impossível, só para os Vaisnavas é possível. Eu ouvi do meu Guru Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, diz Shams Babaji. Em Calcutá, na época que a Gaudiya Mata, no, era uma coisa só. Um dia, um homem de negócios veio até ali para ver a Deidade do Senhor, ele vinha ali. Eu não sei exatamente qual era o seu, pro, o seu, o seu propósito. Ele dava, prestava reverências para o Senhor Supremo e dava alguma doação. E depois de falar com algum devoto, ele saiu. Ele saiu. ele era um homem de negócios, um materialista. Ele não tinha tempo, ele vinha e ficava pouco tempo. Prestava reverências e dava alguma, devoção, alguma doação. E ele dizia na frente do Senhor, ele dizia, eu sou a forma do pecado. Meu corpo Papa. é o pecado, é Papa. Papa Papo em sânscrito quer dizer pecado. Papo. Meu corpo está cheio Papo. de pecados, ele dizia na frente da Deidade de oh, Krishna. Ó oh, Senhor Supremo. Papa Eu sou o pecado. Diariamente, eu faço atividades pecaminosas. Minha forma é feita de pecado. Eu ouvi que você pode me liberar de todas as atividades pecaminosas, de todos os pecados. Um dia, um brahmachari, um brahmachari quis realizar se ele estava falando de coração ou não. O um monge, um jovem monge, pensou, todos os dias ele fala como um devoto, mas ele tem algum sentimento pelo Senhor Supremo ou ele está fazendo um drama, uma cena? Então, Deixa eu testar. Então, enquanto o homem falava isso, o brahmachari chamou, ó oh, pecado, ó oh, pessoa pecaminosa, vem aqui, para testar. Ó oh, personificação do pecado, vem aqui. Quem você está chamando? Estou chamando você. Você não tem etiqueta? Você não é um cavaleiro? Seu tolo? Como é que você fala assim comigo? E esse senhor de negócios ficou muito bravo, esse homem de negócios. Você estava falando isso para Krishna, eu só te chamei. E o homem ficou muito bravo. Ele veio bravo. Você é um devoto? Como é que você fala comigo assim? O que eu posso fazer? Você está se identificando assim diante do Senhor Supremo, então eu repeti. Você se identificou diante do Senhor Supremo dessa maneira? O que é o meu problema? O que, é que eu errei? Você se chamou assim diante do Senhor Supremo? Você falou que você é a forma do pecado, que você é a personificação do pecado, então eu me te chamei fazer teatrinho na frente de Krishna é fácil. Tem gente que fala, ó, oh, você é como meu filho, você é como meu pai, dizem para mim de Chambaba. E depois se eu não, se eu não dou os desejos que eles querem, se eu não deixo eles fazerem o que eles querem, ah, você é um jagadguru, você é um grande Vaishnava. Depois eu não deixo eles fazerem qualquer porcaria que eles querem fazer, e eles me jogam, me jogam fora de Chambaba. Maharaj não vai preencher meus, mens... meus desejos materiais. Ele, a pessoa que pensa assim, joga Shambhava fora. E essa então, é a minha bênção, ele diz. Shambhava é diz: então, não realizar os desejos materiais das pessoas, é a bênção que eu dou. E o Maharaj vai dizer: para um devoto puro, talvez seja fácil. Mas para um não devoto, aqueles que se sentem conectados completamente à matéria, como eles vão poder entender o conhecimento transcendental? Eu acho quase impossível explicar alguma coisa para eles. Por favor, dê algum conhecimento para mim. Pronuncie. Alguma conclusão, alguma filosofia, pronuncie o vichar. Então, Uddhava diz, você sabe muito bem, eu sou o tolo número um, sou um moron. Udava não está em Maya, mas ele fala dessa maneira, nos ensinar, ele diz eu sou um tolo preso em Maya, porque eu tenho apego com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha terra, com a minha propriedade, diz Udhava, com meus descendentes, como eu posso desenvolver uma relação profunda com você? Krishna e Udhava já são íntimos, já têm uma relação profunda. Mas mesmo assim, pelo nosso, para que nós entendemos, entendamos, ele faz essa pergunta. Naquela mesma vida, a aparência de Udhava era idêntica à aparência de Krishna. Quando ele nasceu, ele não era igual. Eu ouvi no Shastra que ele tinha uma outra cor, mas aos poucos ele foi se tornando igual a Krishna. Por se sentir único com Krishna, ele ficou parecido com Krishna. Como um camaleão. Se o camaleão vai contra uma parede verde, ele fica verde. Contra um arbusto. Mas se ele vai numa parede cinza, ele fica cinza. Ele se adapta. Ninguém pode ver o camaleão. O ele transforma seu corpo em verde, ele faz uma meditação. Você não sabe, ele pensa no verde aí ele se transforma. Assim como os rakshasas, quando eles mudam de forma, quando eles se concentram na forma de alguma coisa de um ser humano, a concentração deles não é como um, uma coisa fácil, é como um poder místico de yoga. Eles têm um poder. Eles se concentram na forma de alguma coisa e tomam aquela forma, as entidades demoníacas. Se Ravana quisesse tomar a forma de Rama, ele conseguiria. É um exemplo que eu posso dizer como no caso em que Indra vem, ele se manifesta diante de Gautama Muni, a esposa deste Muni, ele aparece na forma do marido dela. Então, as, as entidades demoníacas também podem se aparecer na forma de semi e seres humanos, então, animais, etc. Judavá conseguiu <risos> <risos> se transformar numa forma similar à de Krishna, quase idêntica à de Krishna. Isso já é outra coisa. Isso é devoção. Não é um poder <risos> místico. Então este <risos> verso diz. <risos> Então, eu me rendo aos teus pés, ele diz a Krishna, por favor me ensine. Como quando Arjuna diz, você pode ler isso no Gita, Arjuna diz, Swadhimam tam prapanyam. Eu tomo abrigo em teus pés de lótus, por favor me cure, tire minha confusão, minha ignorância. Mas Arjuna realmente só se rende totalmente no 18º capítulo. Primariamente Arjuna vai dizer, eu estou me rendendo. Mas a verdadeira rendição vai acontecer só no final do Gita. No 18 capítulo, finalmente, quando ele diz Agora, o que você disser, eu vou obedecer. Esse é o sintoma do discípulo. Tente entender o que eu estou querendo dizer. Você tem que entender, porque o conhecimento é infinito, mas entenda esse ponto. Como que eu posso entender que Arjuna finalmente se rendeu os pés de loto de Krishna. Finally, I can when, quando ele vai dizer when Arjuna speaking, quando Arjuna pessoalmente vai dizer Svadhimam Prapanyam, tam prapanyam. <coughs> <man tam> prapanyam. <coughs> Isso ele diz no início In mas essa submissão, no início, ela era uma tentativa, uma ameaça, um começo. Mas no final do Bhagavad Gita, quando ele diz, eu vou fazer o que você mandar, qualquer coisa que você diga, significa que todas as dúvidas acabaram. Por que você vai perguntar tanto? Você pode realizar diretamente. E então, a submissão de Arjuna começa no começo do Gita e termina no 18 oitavo capítulo. Quando ele vai dizer, suas palavras, suas ordens, eu obedecerei. Este é o sintoma do discípulo. O discípulo quer carregar e cumprir a ordem do Guru. Como o senhor Brahma vai dar ordens a Narada. Se você fizer o Seva é facinho. Limpar um quarto, cozinhar para o Guru, posso lavar a roupa do Guru, mas isso não significa que eu estou fazendo Seva 100%, quem sabe o que está dentro do meu coração? Quem sabe o que está no meu coração? Ontem eu limpei isso e aquilo. Não é exatamente seva ainda. Mahaprabhu dá esse exemplo. Uma mulher sem caráter, uma esposa sem caráter. Ela vai fazer um drama. Ela vai dizer que ela vai arrumar tudo na casa e que ela tem muito apego ao marido. Mas a mente dela pode estar pensando num jovem homem, Mahaprabhu dá esse exemplo, é muito fácil entender como o discípulo não consegue às vezes servir o Guru porque a mente dele está em outro lugar externamente ela está ocupada, essa mulher, com serviços domésticos ela está fazendo coisas ali em casa mas a mente está com um outro homem. Mas para dar esse exemplo exato, é um caso similar. Internamente, apesar de estar ali. Na casa com o marido, internamente, ela está rindo, chorando, conversando com o seu amante. E o que ela vive no dia a dia é um drama, é um teatro. Neste mundo, você não pode esperar amor puro. Se você espera esse tipo de amor, é porque você é um tolo. Que tipo, onde você pode alcançar esse amor puro, está além do limite material? Só os Vaishnavas têm esse amor para mudar esse exemplo. Udhavadji Maharaj vai dizer Eu sou um tolo. Arjuna Ele vai falar de uma submissão preliminar no começo do Bhagavad Gita. Mas o abrigo que ele vai tomar de Krishna não estava completado ainda. Ele na verdade está eternamente submetido a Krishna, mas nós temos que entender por que que no Gita está escrito dessa maneira. O Siddhanta Vichar no Gita diz que aqueles que são tattva vid, eles podem pronunciar o tattva Vigyana, a realização espiritual, aqueles que são realizados espiritualmente. Arjuna faz algum serviço. Qual é o serviço dele? Ele olha para Krishna, conversa com Krishna. Então, essa é a função dos discípulos. Eles, põem, eles perguntam coisas ao Guru. Ele vai cumprir esse critério. Esse, o critério que descreve um discípulo, mas no começo mesmo assim Arjuna não está totalmente submisso, porque se ele tivesse tão submisso, porque ele iria perguntar, porque como que eu posso lutar, como eu posso fazer isso? Ele tenta contradizer, Krishna, você nasceu depois do sol, você nasceu antes do sol, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender aquilo, um homem quando está rendido, ele reconcilia seu coração com o Guru, ele está sempre reconciliado, ele reconcilia o que o Guru fala com a própria inteligência. Questões absurdas não vêm, vêm questões fundamentais, isso sim, mas não questões tolas que querem desdizer o que o Vaishnava está dizendo. Quando Arjuna... Qual é o sintoma de um discípulo perfeito? O, o, o sintoma do sevaka, o sintoma do sevaka é descoberto nesse momento. Porque muita gente pode limpar o quarto, muitas, vezes pode, muitas pessoas podem cozinhar para a Gurudeva. Que sa Quem sabe o que está no coração do Guru? Mas quando o Guru dá uma ordem, você tem que fazer isso e fazer... É. Ah, como que eu posso ir? É difícil. Eu não posso fazer isso. E aí então, você não sabe que pelo poder do Guru você vai conseguir realizar? Se você tiver 100% de, de, de, de submissão, pelo poder de Krishna e de Gopala, nós podemos fazer as coisas. Um dia, Bhaktivinoda. Isso é um fato, Maharaj está contando um fato. Um dia, para o estava muito ocupado. Muitos Maharajes importantes já tinham ido uh, uh, fazer serviços. E para o Padabhakti dar um serviço para ele, para um Vaishnava, ele diz: Olha, você vai ter que ir naquele Dharma Sava, naquela Assembleia Espiritual, no nome da Gaudiya Mata. Você vai ter que ir lá. Bhakti Siddhanta pediu isso para Srila Yayavara Goswami Maharaj. Faça sua mala e vá lá. É uma função religiosa. Você vai ter que dar harikata lá. Você vai representar a grande E Yava Maharaj começou a chorar. Como é que eu posso falar? Não sou tão ilustrado, não sou tão erudito. A Goswami Maharaj começou a chorar. E o fato que ele chorou chegou até os ouvidos de Prabhupada. Yavara Maharaj chorou. Você deu instrução para Shila Yavara Maharaj, mas ele não está dizendo que ele não, quer, que ele não vai. Ele só está chorando. Ele não tenho qualidade. Diante de tantos pandits, como que eu vou falar? Oh, meu Deus, eu não sou educado, eu não tenho... Formação <coughs> acadêmica, como é que eu vou falar? Eu não sei falar em público, mas But para o não faz nenhum compromisso. Ele diz: por que ele está chorando? Qual é o problema dele estar tá tá chorando? Ele vai ter que. Para o falar: ah, se ele está <risos> chorando, vamos pedir para outra pessoa. Eu mando outra pessoa, deixa ele ficar aqui. Não. Ele diz: você é quem vai. O Sadguru é poderoso. Como que eu posso ir? Você vai ter que ir. E foi lá. Tremendo. Muito nervoso. De estar imagina sabe em vocês. Waligazi, Pontaball Big Big Pani. Machine uma assembleia de Gaudiya Mata, oh, e e <coughs> ele foi pensando e o tempo é todo nos pés de, de O que, que eu posso e dizer? O que eu posso e dizer? Eu posso e dizer? o presidente da Assembleia e falou: agora é o representante da Gaudiya Mata, Shila Yayavara Maharaj, vai falar. Então. Ele foi lá e prestou reverências aos pés de lá de Prabhupada e depois de ele prestar reverências, ele começou a repetir tudo o que ele tinha escutado sobre o Prabhupada. Todo Gaudia Siddhanta, todo o excelente Siddhanta Vichara, o ideal da Gaudiya Mata. E ele foi considerado o, o orador mais impressionante daquela Assembleia. Os O chairman, o presidente da Assembleia, começou a bater palma e dizer sado, sado, sábio, sábio. Vejam, um milagre. Prabhupada pode fazer qualquer tipo de milagre. Mesmo que eu seja inútil, Prabhupada pode se sentar no meu coração e me trazer todo o benefício espiritual. E eu vou discutir isso amanhã, esses pontos. Eu me lembro de um ponto atrás do outro de Shambhava, mas o, o tempo nos limita. Eu vou falar este verso amanhã, <Sessos> com atenção plena. So aham mamahamiti muramatir vigarutan mayayam viracitap manishanubande tatu anjasanigaditam bhavata yathaham samsadhyami, samsadhyami, bhagavannu Sadimam idam Bhagavatam Namu, Janmi, Bhagavatudam, Sanruho Ayam vibhutinam Tamita, Bipulikru, Banchakalpadosik Pasin Pyocha, Pati Taman Pavana Pavosha. Yu Nam. You realize na uh, <laughs> Very intelligent. He, you know, he is hearing with full attention. Everybody can chancha here and there. is not, you know, sitting in Marthas with full attention. Very good symptom. So, who can say he <coughs> can be Krishna? Who?